I, Pega a corda não, não, não vagabundo. Eu não Nossa, consigo jogar filho da, da puta, velho. Não, ganhou. Vocês vem cá. Cara, se tu der um isso eu te adiciono. Vai lá, vai lá. Ô, louco! Ô. Caralho, não, mas a Jet, ô Jet. Cadê ah, o moleque? Agora é pra jogar multiple. O Jet, tem que ser valorizado também. <risos> a não tomou muito dano, mano. Ó, <risos> ah, tava de que né? Mas fazer o quê? De classe. Ou seja.